E aí, seus lindinhos, todos bem, graças a Deus, também estamos aí na luta, graças a Deus, aí, sempre mexendo nos carros velhos aqui, que a gente gosta, né, e, como vocês sabem, eu tô aqui mudando algumas coisas no nosso profeta, o Voyajão, então, vou passar mais uma diquinha pra vocês, super especial. É o que? Quando você vai turbinar um carro hoje em dia, o que, que todo mundo fala para colocar? Coloca coxinha de PU, certo? O que, que acontece? O carro fica vibrando. Para quem não quer perder o conforto do carro e mesmo assim, deixar o motor bem rígido, bem firmezinho ali no lugar, sem mexer muito, mantendo o conforto, essa dica vai para você, certo? O que, que acontece? Se o carro aí não for um carro Muito potente, tal Que não tiver muito torque Se o carro for um monstrão Aí não, não vai adiantar muito Mas se for lá 300, 320 cavalos Tal Essa dica vai para você, certo? Ó, esse é o coxinho De motor original De Gol Quadrado Voyage, Paraty É esse coxinho Ele é bem molengo, bem esquisito, tá? Motor mexe bastante tanto é que se você ver uns golzinhos, parati, pezinho turbo Pode reparar que quem tem esse tipo de coxinho Se o cara tem esse tipo de coxinho no carro Você pode reparar que o capu dele vai estar tá marcado Por quê? Porque o motor levanta e bate no capu Aí amassa o capu que o motor tá muito solto Então, o que, que você vai fazer? Vai colocar esse coxinho Coxim de chevette, ó Aqui na minha cidade custa R$ reais cada um Né? Então eu paguei 52 no par Coxim De motor de chevette É sem adaptação É tirar um e colocar outro, tá? Ó, a altura é a mesma Tá vendo? E ó, ó a diferença Tá vendo? Ó, isso aqui tem esses buracos no meio Ó, tá? Olha isso aqui como é que ele é bem mais rígido Então... Colocou coxinha de chevette Pode ter certeza que seu motor vai ficar bem mais firme no lugar, tá bom? Diquinha simples, videozinho rapidinho, só pra mostrar pra vocês Vale a pena, tá? Tô colocando no meu Voyage, meu Voyage é original, carburado Não tem potência nenhuma, mas eu tô colocando Porque eu gosto, gosto de manter o carrinho sempre firmezinho E outro, isso aqui, ó, dura... 600 mil vezes mais do que esse daqui, tá? Então vale a pena você colocar Tá bom? Outra coisa também Ó, eu já troquei É, o lado de cá, ó Já tá lá no lugar Agora aqui, ó Simplesinho, não precisa desmontar muita coisa Que aqui já tá tudo desmontado, mas Soltou um lado Do, do, do carro Deixa o outro preso Levanta no macaco ali embaixo do no, no cárter, já era. Você tira um, põe outro, simplesinho. Aí, se você quiser manter um pouco mais a rigidez do carro, o que, que você faz, ó? Tá vendo aqui, ó? Esse coxinho frontal, você coloca uns calço para ele vir um pouquinho mais para cá, coloca um calçozinho aqui atrás, já era. Fazendo isso, você não vai ter problema. Fechou? Eu vou montar ali e aí eu mostro para vocês com os calços, tudo bonitinho. Fechou? Ó, pessoal, finalizado então, tá? Opa. Finalizadinho. Ó. Tá vendo que eu coloquei um calço aqui, ó? Se o seu carro for turbo, tenta colocar um calço maior aqui, tá? Para isso aqui, ó, vir pelo menos aqui na metade, ó. Cata umas arruela bem grossona e coloca aqui, ó, para isso aqui vir até aqui, ó. Como o meu carro é original, que nem eu falei Não tem tanta necessidade Porque ele não dá tanto tranco para cima, tá bom? Então, os no lugar Opa! Os no lugar Ó, coxinho de chevette Sem adaptação Simplesinho de fazer Super baratinho Que vai melhorar muito o seu carro Muito, pode colocar Mesmo se for original, é baratinho, vale a pena Fechou? Fica com essa dica Espero que tenha ajudado. Espero que tenha contribuído aí para o projeto de vocês. Fechou? Tamo junto, seus lindos. Fiquem com Deus. Tchau. Até a próxima.